quero um tempo pra pensar Só te dou se pagar tudo em dobro Pra depois me tirar do sufoco Pois ficar sem você, amor Eu nem consigo imaginar Me devolve o prazer sem demora Não aguento te ver indo embora Distante da sua errante no escuro, sem chance de luz, que só de a minha fé ser maior que tudo eu tenho o amor maior do mundo, então deixa eu te mostrar o um amor que vai esperar, um amor que vai aguentar. Eu tenho amor que vai te esperar. Eu tenho amor que vai ficar mesmo sem saber o que fazer. Eu faço o que for, porque isso é amor. Oh oh oh oh oh amor